tradição esses lugares, o agricultor só taca fogo. Queimando, você destrói grandes partes do banco de sementes, você impede a sucessão, ou seja, a sucessão vai regredir, ela vai da floresta, vai regredir para o que a gente chama de cerrado, depois do cerrado ralo, vai para o campo sujo, vai para o campo limpo, depois vai para o deserto. Por um lado, você descobre o solo, você mete no sol micro-organismos que estão próximos à superfície, uma superfície, que não são condicionados para o sol, eles morrem. Depois, o impacto do sol aquece o ambiente, e no meu saber, com acima de 28 graus, alumínio entra numa ligação permanente, ou seja, definitiva, com, com fósforo. Ou seja, nós vamos perder com isto o fósforo nosso é disponível, é o fósforo na superfície. O fósforo é o, o meio que a vida usa para realizar processos de transformação para indiretamente criar é, condições para animais de porte grande, fósforo é indispensável. Tá. Quando não tem fósforo, temos poucos processos, muito poucos processos de fixação de nitrogênio. Então não vamos ter nitrogênio, então não vamos ter fósforo. A terra compacta e depois tem um efeito físico, termodinâmica. Quando o solo aquece, agora o sol bate em cima desse solo. Aí a temperatura sobe barbaramente. E a temperatura do solo vai ser muito mais alta do que a chuva que cai. Então a chuva não vai entrar mais no solo, ele vai escorrer superficialmente. Ou seja, nós vamos ter falta de água. Eu recomendo, por vários motivos, de roçar isso, mesmo com custos altos. interessante é que é seco. Esse material aqui choveu. E você. Olha, que ele é seco. Não viram? Para não misturar horizontes. Com isso, encerrou e volta. A mesma sequência. No início, eu prefiro pagar esse, esse preço, sabendo que esse aqui, no momento, é um valiosíssimo capital para começar os processos terra coberta protegida com essa vegetação que que vou que vou plantar vou ter um aumento de pH do solo com isso aumenta a capacidade de retenção de água e aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo Ou seja vai ficar vai ficar diferente vai ficar bem bem diferente além de, de ter possibilidade de produzir comida para para mim mesmo essa operação olhando, sem considerar nada, é caro. Temos que rever aquilo. Depois, eu tenho como serviço ambiental, eu tenho uma hectare, no meu caso, reflorestado. E depois, aquela hectare não custa cada dia, cada ano esse tanto custa, uma vez. Depois, está realizado. Ou seja, iremos pacificar pedaço por pedaço desse, desse planeta. É um preço bem baixo para sanar feridas num momento incuráveis na sociedade moderna.